Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em vigília e oração. Senhor, que por meio do vosso Filho deste aos vossos fiéis a claridade da vossa luz, santificai este lume novo. E concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.